No manual do proprietário dele, vinha escrito a seguinte frase. O Toyota Bandeirante foi construído para durar longos anos, produzindo lucros para seu proprietário. Meu nome é Walter Júnior e você está no canal Quinta Marcha. A história de hoje é sobre a saga do nosso Toyota Bandeirante. Antes de começarmos, não deixe de se inscrever nos nossos perfis para acompanhar em primeira mão sempre que sair um vídeo novo. Roda a vinheta. VINHETA Antes de iniciarmos o primeiro capítulo da história do Toyota Bandeirante, vamos falar um pouco sobre a origem do Toyota Land Cruiser, modelo que originou o nosso Toyota Bandeirante, e a chegada da Toyota, uma empresa de origem japonesa, no Brasil. Sua história começou na Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o exército imperial do Japão invadiu as Filipinas, e lá tiveram contato com diversos veículos militares e um deles chamou a atenção dos japoneses, um Bantam Mark II. Então, enviaram esse modelo ao Japão para que pudesse ser feito algo parecido. Foi quando criaram o chamado modelo AK. Desse protótipo, originou o AK-10, para ser utilizado pelo exército imperial. Ele usava a mecânica do Toyota modelo AE, com um motor quatro cilindros de 2.258 cm cúbicos com um câmbio de três marchas. Em 1950, na Guerra da Coreia, a vitória dos Estados Unidos exigiu o apoio local da Toyota, que precisou produzir um projeto da Willys. Com isso, surgiu o BJ Jeep. Assim, o governo americano determinou que houvesse uma produção de veículos leves no Japão. Vizinho ao conflito. O BJ Jeep, com seu motor de 3,4 litros, com 6 cilindros em linha e 86 cavalos, começava a incomodar a indústria americana, que exigiu que seu nome fosse alterado, pois remetia ao Jeep Willis. Foi quando surgiu o Toyota Land Cruiser, nome não utilizado mais pela Studebaker, que havia encerrado naquele ano a produção do seu modelo Land Cruiser. Ainda em 1954, surgiu um motor maior, de 3.9 litros, com 125 cavalos. Em 1955, a Toyota entrou no mercado dos Estados Unidos, com o modelo de código BJ20, nas configurações Jeep, duas versões de chassi cabine e uma van. A partir daí, o Toyota Land Cruiser traçou um caminho de sucesso em diversos países. Começando a trajetória da Toyota no Brasil, em janeiro de 1952, a Toyota Motor Corporation, matriz do Japão, solicitou uma autorização para o governo brasileiro para iniciar suas exportações para cá. Após o aceite do governo do Brasil, foram enviadas 100 unidades do caminhão modelo FX em CKD, ou seja, um veículo incompleto para ser finalizado aqui. Para a montagem desses veículos, foi alugado da Ford do Brasil um galpão de 100 metros quadrados, tendo sua produção iniciada em junho de 1952. Em fevereiro de 1954, outros 120 caminhões foram exportados para o Brasil pelo mesmo processo. Nesse processo, porém, houve um erro de planejamento e estratégia, pois não foi considerado, junto com as exportações, serviços e peças de reposição, fazendo os produtos Toyota terem sua reputação comprometida no Brasil. Durante o governo de Getúlio Vargas, iniciado em janeiro de 1951, foi criada a Comissão de Desenvolvimento Industrial da Presidência da República, o CDI, com o objetivo de traçar as diretrizes para a planificação do desenvolvimento industrial. Como membro da CDI, o almirante Lúcio Meira, assumiu a direção do grupo responsável pela implantação da indústria automobilística no Brasil, denominado Subcomissão de Jipes, Tratores, Caminhões e Automóveis. Em agosto de 1952, a Instrução número 288 da Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil, entre outras determinações, impôs limites às licenças para importação de peças e acessórios para veículos, cuja liberação no ano anterior vinha prejudicando as fábricas de autopeças. Com essa alteração, o governo visava alcançar um nível de nacionalização total da produção de veículos automotores e impulsionar o desenvolvimento da indústria automobilística no país de forma a cobrir inteiramente o mercado nacional. A solução, então, foi adquirir peças localmente, porém existia o problema de falta de qualidade e o alto custo ao usar peças fabricadas no Brasil como peças de reposição para veículos Toyota. Outro problema surgiu para a Toyota em junho de 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, a partir da criação do Gea, grupo executivo da indústria automobilística onde foram instituídos decretos que guiariam a implantação do segmento de caminhões, jipes, caminhonetas, furgões, caminhões leves, carros de passeio, tratores e máquinas agrícolas. Os decretos efetivamente fecharam o mercado brasileiro para as importações, não permitindo mais veículos importados fora das regras de percentual de nacionalização e forçavam as empresas aumentarem o nível de conteúdo local para, em contrapartida, receberem uma série de incentivos fiscais. Com isso, não foi mais possível a Toyota do Japão exportar para o Brasil. A Toyota Motor Corporation planejava produzir no Brasil e pretendia participar da produção nacional por conta própria para garantir uma posição no mercado brasileiro. A Toyota então solicitou a aprovação do governo brasileiro para um plano de produção doméstica através do estabelecimento da Toyota do Brasil em 10 de maio de 1957. Após a aprovação em 28 de junho de 1957 pelo governo brasileiro, foi fundada em 23 de janeiro de 1958 a Toyota do Brasil Indústria e Comércio Limitada como uma subsidiária integral da Toyota Motor Corporation Limitada, a matriz da Toyota no Japão. A Toyota do Brasil foi a primeira unidade de produção da Toyota fora do Japão. Em julho de 1958, o governo japonês aprovou uma remessa de fundos e em outubro de 1958 foram exportados equipamentos, motores e peças para montagem de cerca de 800 veículos. Em 24 de dezembro de 1958, uma subsidiária no Brasil da Rover inglesa, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, foi comprada pela Toyota, pois a empresa havia decidido se retirar do mercado brasileiro e o Land Cruiser modelo FJ25 começou a ser montado em CKD. A Sociedade Comercial Arpa Agral fazia importação e tinha exposição e vendas do modelo na Rua 25 de Março, número 75, no centro de São Paulo. O FJ era um jeep aberto sem capota, chassi tipo escada, com motor Toyota F de 6 cilindros em linha a gasolina, 3.878 cm cúbicos e 125 cavalos. Vinha com tração nas quatro rodas, direção mecânica, suspensão com eixos rígidos e feixes de molas nas quatro rodas e freio a tambor. Em 1960, Surgiu o um modelo de código FJ25L, um Jeep com capota de lona com o um motor Toyota 2F de 6 cilindros em linha de 4.230 cm cúbicos, também movido a gasolina com 135 cavalos. Nesse período, os veículos Toyota tinham um índice de nacionalização de 60% em peso. No início de 1960, o governo federal obrigou a Toyota a suspender a produção por descumprimento dos índices mínimos de nacionalização exigidos pelo GEA. Por cerca de um ano e meio, a produção esteve paralisada, chegando a empresa a cogitar desistir de fabricação de veículos no país. No início de 1961, a Toyota do Brasil decidiu expandir a produção local com o objetivo de elevar seu índice de nacionalização. De acordo com essa política, a Toyota do Brasil se reorganizou, aumentou seu capital e foi iniciado o projeto de uma nova fábrica. Em abril de 1961, foram adquiridos aproximadamente 190 mil metros quadrados em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, para a nova fábrica, que teve sua conclusão em 12 de novembro de 1962. A fábrica tinha capacidade mensal de produção de 250 unidades incluiu uma série de processos, incluindo usinagem, tratamento térmico, estampagem, pintura e montagem. As molduras foram fabricadas internamente, mas a estampagem e montagem da carroceria eram terceirizadas para a Brasinca. Com isso, o Toyota Bandeirante passou a ser fabricado no Brasil. Com a conclusão da nova fábrica e a produção interna de transmissões, a taxa de nacionalização aumentou para 80%. Para a linha 1962, houve a introdução dos motores diesel, da parceria com a Mercedes-Benz, modelo OM324, com quatro cilindros em linha, 3,4 litros, 78 cavalos e 19,6 kgfm de torque, acoplado a um câmbio de quatro marchas com alavanca no assoalho, com apenas a terceira e a quarta marchas sincronizadas e tração nas quatro rodas sem caixa de redução. O modelo passou a ser denominado TB25L e adotou o nome de Toyota Bandeirante, sendo Bandeirante a denominação dada a um sertanista do período colonial que penetraram no interior da América do Sul em busca de riquezas minerais. Foi o primeiro utilitário leve brasileiro com motorização diesel. Havia os modelos com capota de lona ou capota de aço, denominada TB 25L, com 3,79 metros de comprimento, 1,92 de altura, 1,65 de largura e 2,25 de entre-eixos. E em setembro de 62 surgiram as versões Pirua, denominada TB 41L, com 4,26 metros de comprimento, 1,92 de altura e 1,71 de largura. E a picape denominada TB51L, com caçamba de aço, ambos com 3,86 metros de comprimento, 1,88 de altura, 1,65 de largura e 2,75 de entre-eixos. Para os modelos longos, jipes e picape, também passou a ser oferecida a opção de tração em duas ou quatro rodas, com acoplamento das rodas dianteiras com o um veículo em movimento. Para os modelos longos, jipes e picape, também passou a ser oferecida a opção de tração em duas ou quatro rodas, com acoplamento das rodas dianteiras com o veículo em movimento. As versões com capota rígida e capota de lona, tinham suspensão dianteira com fecho de molas com cinco folhas na dianteira e seis folhas na traseira. A perua vinha com cinco folhas na dianteira e na traseira com sete folhas e a picape vinha com cinco folhas na dianteira e na traseira com três folhas principais e seis folhas auxiliares. Todas as versões vinham com amortecedores de duplação. A produção do Toyota Bandeirante cresceu continuamente a partir do começo dos anos 60, passando de 624 unidades para 5 mil unidades produzidas mensalmente em menos de cinco anos. Na sequência, Atualizações do modelo foram ocorrendo, como o modelo TB25L com capota de lona, o OJ31L, Jeep com capota de aço, e o modelo TB81L, caminhonete curta com caçamba nativa. Todos eles utilizavam motor Mercedes-Benz OM324 de 3.4 litros e 78 cavalos. No quinto salão do automóvel em 1966, Toda a linha ganhou nova grade dianteira. Surgiu o modelo TB81L, caminhonete curta com caçamba nativa, com motor Mercedes OM324, substituindo o modelo TB51L. A picape passou por grandes transformações. A distância entre eixos aumentou 20 cm, permitindo adotar uma caçamba 10 cm mais alta e 38,5 cm mais longa, com capacidade para 1 tonelada. Suspensão, freios e sistema elétrico foram reforçados. Pneus e assento, que passou a ser inteiriço, também foram trocados. Também no salão, foi apresentada uma versão furgão de quatro portas sob chassi longo, que não chegou a entrar em produção. Surgiram os modelos OJ32L, Jeep com capota de lona, substituindo o TB25L com capota de lona, e o OJ31L, Jeep com capota de aço, substituindo o TB25L com capota de aço, ambos com motor Mercedes OM324. Em 1968, no sexto salão do automóvel, todos os modelos ganharam portas, janelas e estribos maiores, alternador, banco regulável e novos coxins do motor, enquanto os jipes com capota de aço, a partir daí de fabricação própria, ainda tiveram o um teto parcialmente elevado, de modo a proporcionar maior rigidez estrutural e ampliar o espaço interno. O painel de instrumentos, até então importado, foi redesenhado e substituído por um conjunto fabricado no país. A picape, modelo que detinha 70% das vendas e ampla utilização em atividades agrícolas e nas áreas rurais, foi objeto de maior atenção mais uma vez recebendo reforços nos freios e molas, além de nova cabine com parabrisas, portas e janelas maiores e vigias adicionais nos cantos traseiros. O jipe com capota de lona era denominado OJ40L, o jipe com capota de aço era denominado OJ40LV, a perua era denominada OJ40LVB e a caminhonete curta com caçamba nativa era denominada OJ45LPB, todos eles mantendo o motor Mercedes OM324. Na contramão do mercado automotivo brasileiro a partir de 1970, que crescia rapidamente, o volume de produção anual da Toyota do Brasil caiu abaixo de mil veículos. Em 1971, o diretor sênior da Toyota Motor Corporation, Taishi Ono visitou a Toyota do Brasil para ministrar aulas sobre o Sistema Toyota de Produção. Depois de conhecer o Sistema de Produção da Unidade Brasileira, enviou uma equipe de pesquisa à empresa em novembro de 1972 para aumentar as taxas de produção interna e realizar pesquisas e análises sobre uma possível produção de automóveis de passageiros no Brasil. Desde 1967, pelo menos, a empresa citava estudos e avaliações visando a fabricação de automóveis no Brasil, apontando o Toyota Corona e o Toyota Corolla como as maiores probabilidades de nacionalização, mas em 1971 ela voltou atrás. Curiosamente, em 1971, a Toyota do Brasil passou a pintar o primer de 10 a 20 Volkswagen Fuscas por dia, o que lhe garantiu um ótimo lucro no ano. Isso aconteceu em função de um grande incêndio que houve na Volkswagen do Brasil. A Toyota investigou uma possível expansão de sua fábrica no Brasil, além da aquisição de um novo local para uma nova planta, dentre outras medidas, e preparou planos de expansão da capacidade de produção para a Toyota do Brasil. Em 1973, o Toyota Bandeirante recebeu uma nova motorização Mercedes-Benz denominado OM314. O OM314 era um motor de 3.8 litros de 4 cilindros a diesel com injeção direta, refrigerado a água, que desenvolvia 93,5 cavalos SAE e 26 kgfm de torque SAE com taxa de compressão de 17 para 1, comando de válvulas lateral e válvulas no cabeçote, Acoplado a um câmbio de quatro marchas, com apenas a terceira e a quarta marcha sincronizadas. Esse motor era utilizado no Mercedes-Benz L608D. Tinha altura livre do solo de 21 cm, rodas de aço de 16 polegadas e tanque de combustível de 50 litros. Internamente, vinha com o banco do motorista com regulagem de distância e do passageiro fixo, painel de instrumentos com velocímetro, marcador de combustível e marcador de temperatura e luzes espias de pressão de óleo, luz alta e carga de bateria. Além dos acionadores de limpador e lavador de para-brisas, de partida e de faróis, vinha com um botão de regulagem de marcha lenta também no painel. As denominações passaram a ser OJ50L, jipe com capota de lona, OJ50LV, jipe com capota de aço, OJ50LVB, perua e OJ55LPB, caminhonete curta com caçamba nativa. Tinha também o OJ55LPBL, caminhonete longa com caçamba nativa, OJ55LP2BL, cabine dupla e todos eles usavam o mesmo motor Mercedes-Benz OM314. Durante a década de 70, o Toyota Bandeirante teve pequenas alterações em suas versões. Jeep com capota de aço ou capota de lona, picape com chassi curto ou chassi longo, picape cabine dupla ou simples e de caçamba curta ou longa e perua. Com base no plano de expansão da marca, foram instalados em maio de 1974 uma oficina de fundição equipada com um forno de indução de baixa frequência, e em outubro, a oficina de estamparia foi ampliada, seguida pela conclusão de uma unidade de forjaria com prensa de 1.600 toneladas, em abril de 1975. A usinagem também foi ampliada e aumentou a produção interna de peças, como engrenagens e eixos motrizes. Após essa ampliação, o desempenho da Toyota do Brasil aumentou drasticamente em 1975. O volume de produção ultrapassou mil unidades em 1976 e superou as mil unidades em 1979. A empresa também foi capaz de eliminar completamente as perdas acumuladas em 1980. O Toyota Bandeirante recebeu, nos anos 80, atualizações mecânicas e estruturais, como caixa de transferência dupla, maçanetas mais modernas e novos faróis, dentre outras novidades,